Vamos lá para a Câmara de Vereadores falar com a Ana Cristina, vamos falar de política. Ana, é com você! Olá, Fernando. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, nós estamos aqui acompanhando mais um trabalho, mais uma sessão na Câmara de Vereadores de Três Lagoas. Hoje a sessão do Legislativo Municipal foi rápida, até por conta do falecimento da filha de uma servidora pública, né? Infelizmente, a Sueli Carneiro, que é uma funcionária há mais de 30 anos aqui da Câmara Municipal, perdeu a sua filha, uma jovem ainda de apenas 26 anos, fazia tratamento contra o câncer, infelizmente ontem, Acabou falecendo Então por conta do velório eh, Que acontece agora no período da manhã Os vereadores realizaram uma sessão curta Até para ir lá né Se solidarizar junto com a família eh, Dessa jovem Que infelizmente acabou morrendo né Mais uma vítima do câncer aqui na nossa cidade Mas aí durante a sessão de hoje Foram aprovados alguns projetos eh, Não houve aí Discurso por parte dos vereadores Na tribuna Até em respeito né, a, a essa servidora pública e durante a sessão de hoje foi aprovado um projeto de lei que prevê a instalação de coméias no perímetro urbano de Três Lagoas. É, tem um grupo aqui da nossa cidade investindo nessa questão de coméias e eles pretendem trabalhar com isso no perímetro urbano da cidade. Então, foi aprovado um projeto de lei que autoriza esse tipo de atividade aqui no município. Esse foi um dos projetos aprovados, demais projetos de autoria de vereadores, outros é, que alteram o regimento interno da Câmara de Vereadores, então foi uma sessão bem tranquila nesta terça-feira.